Tudo bem, Fábio? Tudo bem. É, deixa deitado. Fábio, eu tô filmando aqui, tá? Pra depois usar o nosso bate-papo aqui no Facebook ou no YouTube, tá? Tá, já. Ah, é. Fábio, me conta essa história. Quer dizer que você era. É, como é o nome? Você trabalhava com. Com enfermagem, cara? É, trabalhava com enfermagem, você vê, cara, né? há 17 anos trabalhando com enfermagem e, e aí resolvi mudar né e como eu já ficava pesquisando e tal eu sempre sabe admirei esse ramo do, do drywall eu falei pô, um dia eu quero fazer alguma coisa aqui em casa né eu ficava fuçando na internet e tal aí até que pô funcionou acho que foi o blog do gesseiro lá o nosso amigo lá Reginaldo falei pô cara é, aí ele indicou o curso Aí rapidamente já fui lá e falei: Pô, preço acessível, tá bom. Eu pensei que era. Que não dava no orçamento, no cabelo no bolso, mas que nada. Eu fiz o curso. Aí eu falei: Não, dá pra fazer algo profissional aqui, pô. O negócio, o curso é, é top. Pô, aí, le bate pra cima. Le legal, é. cara. Fazer um, um trabalho que era o um rebaixamento de um teto, e como eu já tinha assistido as aulas né, de rebaixamento de teto de forro, aí, ah, aí deu certinho. Meu. Fiz lá conforme eu, as normas, usei os, os materiais que você indicou, perfeito, meu, perfeito. O cliente ficou satisfeitíssimo, show de bola. e Aí legal, que só de curso. Né, com eu falei assim, aí é, teve um outro cliente que falou assim, você aceita cartão? Eu falei, caramba, eu vou perder cliente por conta disso. Espera aí. Ela falou, você emite nota fiscal? Eu falei, meu eu vou ter que abrir o MEI. <risos> Abri o MEI, pedi uma maquininha e agora eu tô atendendo todo mundo. <risos> Pô, legal, cara. Legal mesmo. É, é, e legal que você fez uma obra é, usando... É a, a troca, né? Você trocou mão de obra por, por, por ferramenta. Não precisa se preocupar, Exatamente. não. Que eu tô filmando a própria tela. Eu tava começando, Após, né? pega o som. Tinha, o som, o som. Não tinha dinheiro para comprar as ferramentas. Então, eu pensei, caramba, você deu essa dica aí lá no curso, né? Olha, primeiro eu trabalho. Quem não tiver condições, né? É, tá aí uma uma oportunidade aí de você combinar cliente, eu usei aquela artimanha lá e deu certinho, <risos> o cliente foi lá, comprou as ferramentas me pagou com ferramenta, aí foi show de bola, toquei a obra, entreguei lá com, com acabamento, né, tudo, certinho, deu certinho. Pô, legal, Fábio, legal. É, eu quero em primeiro lugar, tá, te agradecer pelo, pelas tuas palavras que você escreveu ali para mim, tá, fico muito feliz... É, e parabéns por ter coragem, porque muita gente é, às vezes tem vontade né, de trabalhar em outra área tentar outras coisas mas não tem coragem, e você teve coragem, você caiu para dentro um mês de curso, você já estava fazendo obras, né? Parabéns isso aí é, é, é um, uma história para poder motivar os outros amigos teus aí, outros alunos não, eu aconselho tiver na dúvida aí, meu, esse é o curso, lá, ah, olha <risos> eu olha, eu fiquei surpreso, porque normalmente os cursos online, né, a gente fica, sabe que não é, não é a mesma coisa que presencial, meu, é, eu assisti o curso e assim, tive algumas dúvidas, claro. Mais um WhatsApp você já sanou elas rapidinho. Pô, bacana, meu. Ó, excelente curso. E outra coisa, né? É, não sei se você notou, mas os, as últimas lives que eu estou fazendo é só respondendo no dúvidas de alunos. Ou aluno presencial ou aluno online. Eu estou fazendo essas lives e estou agregando isso lá no curso. Daqui a pouco vocês vão ver que vai ter muito mais coisas novas lá no curso. E pelo mesmo preço. <risos> <risos> Pô, Fábio, é pena. eu vou colocar o teu telefone aqui, tá? O teu contato, tá? É, é, ficou legal, tá? Gostei do teu cartão aqui, Freitas de dry, Drywall, não é isso? É, eu vou ver aqui de hora aqui, mas ficou legal. Ficou legal, ficou o cartão, ficou legal. Eu vou botar aqui o teu contato. Você, você atende em que região aí de São Paulo? Tá legal. É, e o legal é que eu já tive já algumas. É, algum cliente assim fora do estado. E aí perguntou pra mim: você, você faz fora do seu estado? dependendo, eu faço assim É, assim, se vale a pena, né? Cara, isso, tá <risos> é, se vale a pena, porque não. <risos> <risos> vou até pra fora do país. <risos> Amém. Olha, nós temos vários alunos que saíram foram embora, né? É, uma coisa, Fábio, me fala aí, você tá anunciando em algum lugar, Instagram, Facebook? Facebook, já anunciei no, no LX, e o meu primeiro, não, segunda obra que eu consegui foi através do Facebook. Legal. O clima né, ele acessou lá e tal, ele falou assim, olha, eu, eu vi o seu anúncio aqui no Facebook e tal, eu falei, pô bacana tá, tá surtindo efeito legal, é uma coisa que nós temos que fazer todos nós temos que fazer isso é fazer anúncio, tem que botar as pessoas tem que saber que nós trabalhamos com aquele tipo de serviço, né é Fábio, obrigado você aí você coloca, é, você coloca drywall e muitas pessoas assim não, não conhecem drywall, o que, que é isso? Aí você coloca a foto, tudo direitinho pô, é bacana. Verdade. É uma ótima divulgação e funciona. Funciona, Facebook, Instagram, é Google, tudo funciona. E principalmente vai fazendo um bom trabalho que você vai criar uma carteira de clientes e daqui a pouco você vai ver, daqui a um ano, daqui a dois anos, você vai ver que os clientes que você formou, é, principalmente quando é, são escritórios de arquitetura ou engenharia, eles vão te sustentar te dando obra direto. Tá bom, querido? Fábio, Deus te abençoe. tá Muito obrigado pelo teu depoimento e que você venha crescer cada vez mais aí, mostrando aí que vale a pena lutar pelos seus sonhos. Independente qual sonho seja, mas vale a pena lutar pelos seus sonhos. Obrigado, um abraço, querido. Que Obrigado. E essas lá, rock ali, é me tornei um novo pro drywall. <risos> um abraço. <risos> Grande abraço, meu querido.